Olá, estamos aqui para mais uma entrega do grupo de trabalho em Educação à Distância do Fórum de Dirigentes de Ensino do CONIF, falando nessa série sobre a educação em tempos de pandemia. Eu começo me autodescrevendo, eu sou Paulo Evaristo, do Instituto Federal de São Paulo, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, aqui no meu fundo tem uma cortina florida, e no nosso slide ele tem um fundo branco com alguns quadradinhos em tons de verde. Nosso tema de hoje será as trilhas formativas. Para falar desse assunto, a gente conta aqui com a presença do nosso colega Constantino, do Instituto Federal do Mato Grosso, da colega Simone, do Instituto Federal do Maranhão e da Lua Nari, do Instituto Federal de São Paulo, que está fazendo a nossa tradução e interpretação em libras. Essa apresentação nossa está estruturado em três partes, os cursos, os recursos educacionais e as trilhas formativas. Dentro da nossa rede federal, diversas instituições prepararam as formações para os seus servidores, e os temas que a gente citou no nosso primeiro vídeo da série, sobre, por exemplo, metodologias ativas, aprendizagem híbrida, realidade virtual, estão disponíveis para acesso pelos colegas, para utilização dentro da rede e por outras instituições. Para falar um pouco disso, do acesso, de como encontrar esses cursos, recursos educacionais e as trilhas, eu passo a palavra para o colega Constantino. Olá, eu sou o Constantino, sou do Instituto Federal Mato Grosso, vou me autodescrever agora. Eu sou Moreno Claro, cabelos escuros, olhos castanhos, me assemelha ao indígena, que é a minha origem. E agora nós vamos falar sobre recursos educacionais. Os cursos formalizados pelos institutos federais para serem organizados e elaborados utilizam diversos recursos que nesse momento podem ser encontrados em sua maior parte na internet. A impossibilidade de ações presenciais, impede que a gente construa, desenvolva recursos novos, porém, a gente pode encontrar muita coisa nova, interessante, é, produtos organizados por outras instituições disponíveis na internet. Esses são os recursos educacionais. Com esses recursos, o educador pode criar e recriar outros recursos. Eles são de diferentes fontes, diferentes formatos, como nós veremos no próximo slide. Saber que esses recursos existem e como utilizá-los para tornar as nossas produções nesse momento de isolamento social, nesse momento onde nós não poderemos nos encontrar presencialmente para criar novos recursos, é importante e gera uma colaboração entre as instituições. Nos próximos slides, nós veremos mais sobre isso. É importante que a gente compreenda que tudo que está disponível na internet, nas redes, nos repositórios, pode ser utilizado mediante determinados critérios. Embora estejam disponíveis, nem sempre podemos dizer que eles podem ser utilizados livremente pois existem algumas restrições, e agora nós vamos conhecê-las. A tecnologia da informação e comunicação permitiu que nós tivéssemos na internet grande quantidade de arquivos que representam sons, imagens, vídeos, entre outras informações armazenadas em páginas HTML na internet. Esses são os recursos educacionais potencializados por essa rede, e que estão disponíveis para o educador e para os nossos colegas desenvolverem vários tipos de ações formativas nesse momento. Nem todos esses recursos estão livres para uso. Apenas os recursos educacionais abertos possuem prerrogativa para esse uso livre, porque eles foram elaborados para a finalidade educativa de forma universal e livre. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, já existia a prerrogativa que todo ser humano tem direito à instrução, ou seja, todos devem ter acesso à formação, e que ela deve ser gratuita, ao menos no nível elementar e fundamental. Esses recursos educacionais eles podem ser utilizados dessa forma, livre, gratuita, para compor as formações em todos os níveis, principalmente de forma adequada ao nível elementar e fundamental, que, como a declaração nos mostrou, deve ser gratuita. As instituições públicas que nós trabalhamos e que compõem a rede federal têm essa prerrogativa de construírem materiais e torná-los públicos para uso entre nós, e entre todos os educadores, nos mais diversos setores e ações da sociedade. Em 2002, a Unesco empregou pela primeira vez o termo recursos educacionais abertos, no sentido de materiais que podem ser elaborados, reelaborados e compartilhados para toda a humanidade, aproveitando toda a infraestrutura que a internet dispõe. Desta forma, os recursos educacionais abertos são recursos educacionais desenvolvidos propriamente para as ações, para as ações formativas, mas que podem estar disponíveis de forma livre, gratuita, portanto aberta, para uso de todos os educadores. O conceito então mais adequado para o REA são recursos educacionais disponíveis em qualquer suporte ou mídia que estejam sobre o domínio público ou licenciados de maneira aberta, de forma que possam ser utilizados por terceiros. Esse, essa relação é né, de licenciamento, essa necessidade que o REA tem de ser licenciado é importante porque assegura os direitos do autor, né, que vai elaborar o recurso e torná-lo disponível e de quem precisa também utilizar ou reutilizar esse recurso. Dessa forma, é crescente a utilização da licença Creative Commons entre as instituições públicas de forma a favorecer o produtor, né, que são os seus professores, seus educadores, a desenvolverem materiais do tipo REA para toda a comunidade de educadores, tanto no país, quanto fora dele. Com a licença Creative Commons, é possível definir diferentes permissões para diferentes usos educacionais. Assim, quem, fez, quem elaborou o recurso está protegido, porque deu permissão determinada para outros que vão utilizar os terceiros poderem criar recriar, elaborar outros materiais a partir dos materiais licenciados. Esse é o fundamento do REA, ter licença para esse tipo de composição nos nos, nas nossas ações formativas. É interessante que a gente não faça a confusão entre um REA e um objeto de aprendizagem. De forma geral, um objeto de aprendizagem é uma unidade específica para o ensino, né, que pode ser catalogada, pode ser utilizada e reutilizada várias vezes. Por exemplo, eu elaboro um programa de computador ou elaboro um jogo, ele está disponível, né, eu posso colocar na internet, ele pode disponibilizar para todos. Entretanto, para ser um ré, ele precisa ter uma licença de uso, além de estar disponível de forma gratuita. Então, embora os objetos de aprendizagem não tenham a prerrogativa de serem abertos, tanto eles quanto os REAS podem ser disponibilizados em repositórios. Um repositório é um armazém de recursos educacionais, sejam eles REAS né, com licença, ou apenas objetos de aprendizagem. A rede ela possui uh, um repositório chamado PROEDU, organizado junto ao MEC, para o repositório dos seus recursos educacionais. Esse repositório é o Proedu e foi criado em 2018 para armazenar objetos educacionais e réias de forma que possam ser catalogados para acesso público e universal. Entretanto, não há apenas o Proedu como repositório. Ele é o nosso repositório preferencial por ser da rede federal. Outras instituições, como a Unirede, que é uma associação que agrega universidades e instituições de ensino na EAD, do, na EAD pública, possui também referatório, né, que é uma coleção de links que são referências para outros repositórios, preferencialmente de instituições públicas. Nesses repositórios, vocês vão encontrar réias e objetos de aprendizagem desenvolvidos pelas nossas instituições e pelas outras instituições, como universidades federais e estaduais. Um 3. Assim, o referatório da EAD da Unirrede possui diversos recursos educacionais para serem utilizados, principalmente nos cursos à distância de toda a rede. Fora o repositório e o referatório, as instituições também possuem repositórios específicos, próprios, que armazenam as suas produções. É o caso do Instituto Federal de Rondônia, que mantém no YouTube um canal com inúmeros recursos educacionais baseados em vídeo. No canal do IFRO do YouTube, é possível acessar diversos vídeos que fazem parte dos cursos que eles desenvolveram em vários níveis. Esses cursos, esses vídeos, podem ser utilizados nas mais diversas ações formativas em nossas instituições. Esses recursos também podem fazer parte das trilhas formativas, conforme a nossa colega Simone irá tratar agora. Olá, pessoal! Eu sou a professora Simone, vou iniciar a minha fala sobre as trilhas formativas, vou começar com a minha autodescrição. Eu tenho cabelos claros, a pele clara, os olhos levemente puxados, estou vestindo uma blusa preta com um coletezinho na cor vermelha e no meu ambiente de fundo... Tem uma estante com livros e um armário em tom amadeirado. Bom, então, para a gente iniciar essa temática sobre trilhas formativas, os nossos colegas Paulo e Constantino já falaram um pouco sobre cursos, sobre objetos de aprendizagem e sobre recursos educacionais abertos, que são elementos que compõem a trilha formativa. Mas a nossa fala, ela vai ser um pouquinho retrospectiva, no sentido de falarmos sobre essa necessidade formativa. Então, essa túnica da formação de profissionais da educação, ela é posta em destaque pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E existe um tripé de corresponsáveis por essa formação onde nós situamos a União, os estados e os municípios, que a partir é, de, de seus dispositivos legais e ações próprias, de acordo com a realidade em que, e competências inerentes a cada uma dessas instâncias, elaboram seus instrumentos e seus processos formativos aos profissionais da educação. Um pouco mais adiante nós situamos a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que é uma política no âmbito federal, instituída pelo Decreto 9991 de 2019, que, que traz como objetivo a promoção do desenvolvimento de servidores públicos nas competências necessárias à execução de, da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, se pararmos para refletir um pouco sobre o objetivo da PNDP, nós percebemos que existe a, a necessidade de habilitar os servidores no sentido de executar as suas atividades com excelência. Né? Esse é o grande cerne da Política Nacional de Formação de Pessoas. Um pouco mais adiante, nós trazemos um contexto que é o contexto em que nós estamos inseridos nesse atual momento, o contexto da pandemia do coronavírus. No final de 2019, nós tivemos aí o início de uma crise sanitária de ordem mundial, onde as instâncias trouxeram como recomendação a necessidade do distanciamento físico entre as pessoas, no sentido de, da contenção, da, da propagação e da contaminação pelo, pela Covid-19. Então, qual foi naquele primeiro momento, né, qual foi o primeiro, o primeir, a primeira ação das instituições públicas e privadas em todo o país, em todo o Brasil? O processo decisório foi pela interrupção das atividades acadêmicas. E a gente sabe que as instituições públicas, né, pela necessidade até de sobrevivência, né, de subsistência, começaram, a, as instituições de, da iniciativa privada, começaram a se articular no sentido de retornar às atividades acadêmicas e manter a sua funcionalidade. Esse processo decisório de retomada nas instituições públicas foi um pouco mais lento, né, como a gente pode perceber que, no âmbito da rede federal, por exemplo, a gente, no momento em que estamos hoje, muitas instituições ainda não retomaram as suas atividades, né? Estão ainda em processo de normatizações internas, em processo de formação dos seus servidores, é, em processo de replanejamento do calendário escolar para essa, retornar, essa retomada em um período aí mais adiante. Avançando um pouco mais, nós percebemos que esse processo decisório mais lento no âmbito das IEs públicas, a gente trouxe aqui três pilares, né, que foram, que, que se constituíram elementos que não deixaram, né, no, no primeiro momento as instituições retomarem essas atividades acadêmicas. O primeiro que a gente destaca aqui em vermelho, e que é o cerne né, da, do nosso trabalho aqui com este vídeo, foi o, desin, o despreparo do professor. Né? A gente viu que muitos institutos, muitas instituições organizaram enquetes, pesquisas, junto aos seus docentes e perceberam, a partir desse diagnóstico, uma falta de habilidade né, de uma significativa parcela de professores de preparar conteúdos para esse contexto digital, né, de utilizar ferramentas que o possibilitassem trabalhar, mediar situações de ensino é, no formato remoto. Então, esse despreparo foi um dos pilares é, de tardio processo decisório, né, de retomada dessas atividades acadêmicas. Um outro, e a gente traz em uma dimensão um pouco maior, foi a condição dos estudantes, né, sem o acesso aos meios digitais. Nós sabemos que no âmbito das instituições públicas, temos aí, por meio das políticas de cotas, um atendimento garantido a uma população em condição é, socioeconômica é, mais vulnerável. Então, essa parcela de estudante, obviamente, né, tem precariedade, de situações tecnológicas e de situações de condições para o acesso a essas tecnologias digitais. Então, não se pode pensar em um modelo de ensino é, utilizando ferramentas se a gente não consegue dar garantia a esse público específico. E um outro pilar não menos é, relevante foi a fragilidade da estrutura tecnológica das instituições muitas, né, sem esse devido preparo, sem ambientes, é, plataformas virtuais de ensino para a, a, o contexto do ensino é, à distância. Então, vamos nos concentrar nesse, nesse, a partir de agora, exatamente nesse, nesse despreparo do professor, né? E como a gente pode aqui por meio dessa, desse vídeo, contribuir de alguma forma ou inspirar Práticas que possam a contribuir a, a, a aperfeiçoar a condição do professor para esse contexto. Avançando um pouco mais, é, a gente faz uma abordagem da, da, do ensino, do ensino no, no contexto digital com múltiplas linguagens. Né? A gente utiliza materiais, atividades, ambientes virtuais, que a gente encontra ali linguagens verbais, sonoras, visuais, textuais, hipertextuais. E a gente percebe aqui que a tecnologia, né, ela traz nesse, nesse contexto a sua, as suas características e imprimem especificidades a cada um desses materiais. Então, eu preciso conhecer essas múltiplas linguagens, as ferramentas que suportam essas linguagens e ter a habilidade de utilizá-las. E a gente traz aqui no próximo slide, exatamente, as, as duas grandes perspectivas formativas, que qualquer processo organizado dentro das instituições não pode deixar de contemplar. O primeiro contexto é o, do, é o contexto tecnológico. Então, se eu tenho ali diversas, múltiplas linguagens, e a gente tem múltiplas mídias, né, eu preciso conhecer essas mídias, as, su, as suas funcionalidades, as, o seu modo de, de operar, né, reconhecendo as suas potencialidades, as suas limitações, e o segundo, a segunda perspectiva, né, que não basta eu conhecer. Não basta eu saber que existe e como funciona, eu preciso saber aplicar essas ferramentas, esses recursos, essas mídias, em um contexto de práticas educacionais. Então, essas são, são as duas perspectivas que todo processo formativo deve contemplar. E aqui, pessoal, a gente traz, né, pra, como um exemplo, a, uma trilha formativa que foi desenvolvida no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, para quem tiver interesse em conhecer, a gente deixou o site e o QR Code, né, de modo que vocês possam acessar e ver como é que ela está estruturada. Essa trilha formativa do IF Maranhão, ela foi organizada em torno de quatro pilares, né, então a gente tem aí o pilar da... da dos fundamentos para o ensino remoto, então traz uma parte mais conceitual, essas duas colunas do meio, a de azul e a lilás, elas trazem as ferramentas, né, numa situação maior de buscar essa instrumentalização de conhecimento das ferramentas, das mídias, reconhecendo as suas potencialidades, e essa última coluna trabalha a questão do planejamento e da avaliação numa perspectiva de aplicar, numa perspectiva mais metodológica. Então, é uma trilha que ela está disponível, qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode verificar como ela está estruturada. O Instituto Federal do Maranhão, especificamente, fez uma correlação dessa trilha com a política interna de formação de pessoal, garantida lá pela Política Nacional, né? E aqui é uma orientação que a gente também deixa que as instituições elas possam organizar esse percurso formativo com a oferta de cursos, no sentido de garantir a, a, a oficialidade dessa formação em seu plano de formação de pessoal, tá? E a gente já traz também um outro exemplo, que é a trilha formativa do Instituto Federal de São Paulo, né? Então, também está disponível a todos que quiserem conhecer e verificar como ela foi estruturada. A gente deixou o site, o QR Code, também. E são dois exemplos né, de como essas duas instituições, esses dois institutos, estão contribuindo com a formação de pessoal nas suas, nas suas realidades, que pode inspirar outros institutos, outras instituições, a desenvolverem situações formativas semelhantes. E a gente, dentro da rede federal, com o intuito de de compartilhar experiências, nós vamos deixar na descrição desse vídeo um link é, que a gente poderá estar tá recebendo também informações de como outros institutos é, da rede, né, outra, como outras instituições da rede estão se organizando, de modo que a gente também possa divulgar essas trilhas formativas, esses percursos formativos organizados e que a gente possa... A ampliar e, e abrir horizontes, fortalecendo ainda mais essa situação formativa no âmbito dos institutos federais. Muito obrigado, Constantino, obrigado Simone, aproveito para agradecer também a o colega Luanari, que fez a interpretação a gente dessa apresentação. Aproveito para deixar registrado também a possibilidade de inscrição no canal do GT de AD no YouTube. Na descrição desse vídeo, como o Simone comentou, a gente deixa os links que foram utilizados nessa apresentação. Vocês também vão poder acompanhar toda a série que está sendo criada e entregue pelo, pelo GT de AD do Conife. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Espero que tenhamos ajudado vocês nesse momento a organizar os seus materiais e percursos formativos nas ações que vão desenvolver na sua instituição. Até a próxima. Também gostaria de agradecer a todos por ter acompanhado as informações. Espero que sejam informações que venham a contribuir com esse percurso formativo que está sendo tão necessário no âmbito da rede federal e que as inspirações e informações registradas nesse vídeo possam inspirar outras práticas e que a gente possa compartilhar essas práticas no sentido do fortalecimento da nossa rede federal. Muito obrigada.